Acompanhando a 11ª edição do Top Ciência, eu estou agora com Elias Guidini, que é gerente de marketing para a cultura de soja. Elias, neste ano vocês conseguiram obter um registro para o Versatilis e hoje ele está sendo lançado oficialmente aqui no Top Ciência. Eu queria que tu me contasse um pouquinho dele, que ele é especialmente para a cultura de soja na ferrugem. Exato, Aline. É, a gente está trazendo oficialmente o lançamento do Versatilis aqui para o Top Ciência, até porque esse é um evento muito técnico, para nós é muito importante fazer um lançamento aqui porque aqui estão os principais pesquisadores e influenciadores, aquelas pessoas que realmente vão recomendar o produto e vão nos ajudar a posicionar esse produto no campo. O Versátil é uma nova ferramenta que está vindo para o controle de ferrugem e soja. Todos nós sabemos que hoje está cada vez mais difícil controlar a ferrugem. Existem casos de resistência, de perda de sensibilidade, de falta de controle. Então, a ferrugem hoje é a principal doença e o produtor se preocupa muito com ela. O que a Basta está trazendo? Esse ano? A Basta está trazendo mais uma ferramenta que vai auxiliar o produtor dentro do manejo de resistência. O Versatis é um produto que vai ser usado, associado a outros produtos. Então ele vai ser nunca de forma, o ativo isolado, porque isso pensando em manejo de resistência seria um, uma coisa, não, não seria recomendável fazer, então por isso que a gente vai também de forma associada a outros fungicidas. O Versatis, a principal diferença dele, o principal benefício que o produtor pode ter usando ele, é pelo fato de ele ser um novo grupo químico, então nós estamos trazendo um grupo químico que estava em outra cultura, trazendo para a soja, isso aí vai proporcionar para ele um controle eficiente de ferrugem, o produto é um produto que usa uma baixa dose por hectare, então. Então, é um produto que tem fácil comodidade e é muito simples para o produtor usar na hora de aplicar o produto. Então, é uma ferramenta nova, é, não vai ser um produto isolado que vai fazer todo o controle, não. Mas o Versace, a gente tem certeza e acredita muito que ele vai contribuir muito para o manejo de ferrugem na cultura da soja. Bom, eles, uh, pensando na morosidade de todo o processo para obter um registro de um produto aqui no Brasil, leva muito tempo. O que, que significa para a BASF conseguir essa nova ferramenta que vai auxiliar ainda mais o produtor num dos grandes problemas com a ferrugem asiática? Como você bem comentou, a gente tem processos legais e regulatórios realmente que são morosos, existe todo um processo. Com o a gente conseguiu, de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, trazer o produto para a soja. Eles já em outras culturas, a gente trouxe para a soja. E a gente acredita que esse produto vai ser muito importante para a cadeia do agronegócio em geral, por quê? Porque ele é um produto que, que vai ajudar o manejo da principal doença de soja. Então, isso aí, o produtor hoje conseguindo controlar bem a ferrugem, consequentemente, ele vai conseguir ter uma produtividade maior. Então, isso aí vai ajudar ele numa relação custo-benefício, ou seja, ele vai tendo, tendo mais produtividade, ele vai ter maior rentabilidade final no, no custo de produção e, consequentemente, mais ganho no final da safra. Correto, eu conversei com Elias Guidini sobre o lançamento oficial do Fungicida Versátilis. Este produto ele vai estar disponível para a próxima safra. A Aline Merladete para o portal AgroLink.